Salve, salve rapaziada, beleza? São Valber No vídeo de hoje vim trazer dois jogos aí de graça por tempo limitado aí na Steam. Bem, vamos lá pro vídeo. Bem, o primeiro jogo aí é o jogo Figment. Ele tá com 100% de desconto aí na Steam. Até o, dia 9, até o dia 9 de março, às 3 horas da tarde. Aqui diz que ele conta é, dropa cartas colecionáveis, mas ele não dropa. Não sei porquê, mas... Whatever. Bem, você clica em adicionar conta. Como vocês podem ver aí no meu perfil deste, tem 86 jogos. Clica em adicionar conta, vai aparecer sucesso. Agora vamos lá no perfil. Atualiza aqui. Como vocês podem ver, tá 87 jogos. E ele não dropa cartinhas colecionáveis. Não sei porquê. O segundo jogo aí é o Black Desert. Ele tá com 100% de desconto aí. É, até o dia 9 às 3 horas da tarde também. É, você clica em adicionar conta. Ele do... disse que dropa cartinhas colecionáveis, mas não dropa. Não sei porquê. É, clica em adicionar conta, dá sucesso e atualiza a página. Do perfil destino e contabilizou mais um perfil destino. Bem, também não deu pra cataclar vez, não sei porquê, mas é isso aí. Bem, galera, o um vídeo é esse. para ter ajudado vocês aí. Se eu tiver ajudado vocês aí, deixa o like aí, se inscreve no canal. É, e é isso aí, muito obrigado por assistir. Falou!